Tanto que uma das regras que pode estar sendo até conversado, né, se vão banir o né? Nike vai pro Fly porque ele é diferente dos outros e se dá vantagem mesmo para quem usa ou quem não usa. Na natação a galera baniu o, o traje, né? Porque, ah, meu irmão, o desempenho humano não é o mesmo, né? Pô, por conta disso Porque ali no ambiente controlado Que é a piscina Os caras querem ver o que, que acontece com o cara é, para melhorar o ser humano para não quebrar os recordes e tudo mais No ciclismo isso aconteceu na pista De velocidade no, no recorde da hora né Tanto que os caras nos últimos 20 anos Depois do Ed Merck Que foi um, um tal tá, porra todos no ciclismo No Tour de França e tudo mais O que, que ele fez? Ele ganhou esse belga danado é, A bicicleta que ele ganhou é que hoje o pessoal tem que usar a bicicleta no mesmo desenho, no mesmo molde, no mesmo peso Então os 20 caras, 20 anos que vieram depois o pessoal batendo recorde, melhorando o equipamento e tudo mais A UCI desconcertou e falou, não, só vale recorde em cima dessa bike aqui ó. Esse pessoal que bateu recorde é, é com asteriscozinho e tal, não, não vale, sacou? Mais ou menos como foi o recorde da, da Paula Radcliffe que foi quebrado agora em Chicago também Que ela tava com, competindo com os homens Ah, tá, mas beleza, desculpa eu tá tava falando rápido demais aí, gente Mas é pra reduzir o equipamento faz diferença nesse sentido aqui, se você tiver um bom trabalho. É que o, a Nike está à frente das outras concorrentes. O que, que vai ser feito? Ah, André, então você está falando que vale a pena comprar o um Nike? Irmão, se você tiver a grana e se você acha que você vai melhorar... Pô, são 4% né, o que falo Você não tem onde melhorar mais não. Sua alimentação, né? seu sono... O seu treino isso vai te dar muito mais do que quatro se você tivesse a a gente tá falando de galera que não tem mais aonde ajustar as coisas e tá querendo uma certa vantagem tem um isso te dá porque querendo ou não é muito mais fácil você gastar a grana para alguma coisa que vai te levar pra frente mas se você já não tiver trabalhado seu físico seu movimento isso vai te levar muito pouco pra frente, você vai estar gastando muito seu dinheiro até à toa. É tipo suplementação, você está suplementando sem ter a necessidade de te suplementar, digamos assim. Você pode ajustar a sua alimentação e você vai ter um ganho muito maior. Que nem na corrida, você pode ajustar o seu movimento, a força do seu corpo, você vai ter um ganho muito maior do que comprar o tênis. Mas se é a linha, a linha final ali para você não tem mais para onde ir, depende do seu, seu ganha-pão, sei lá, meu irmão. Vai, velho. Financia, bota aí, pendura a casa, compra o tênis e vai para prova. Teve muita atleta profissional patrocinado pela Adidas que, meu irmão, metiam três listas aqui no Vaporfly para poder ganhar a prova. Porra, o cara ser patrocinado e querer visar um, visar um outro tênis do concorrente, perder o um contrato, meu irmão, o tênis tem que fazer diferença, né, cara?